Que calor! Está ah, é um calor. Ah, não, pelo amor de Deus, também não é assim que se comemora o verão, né? Tem que ter uma cara mais bonita, mais aberta, mais ensolarada. Olha pra mim, olha pra mim. Levanta o bracinho e com força e energia vai! Ah, que calor! Mas eu tô preocupada, sabe? Se esse calor aumentar a cada dia, o que vai ser das próximas gerações? Eu lá vou viver no futuro? Foda-se o futuro, eu sou um homem contemporâneo. E hoje está um dia ótimo para ir a pra praia, isso é que importa. Eu tô preocupada <risos> com o planeta. Você já pensou nisso? O planeta? Mas eu acredito em microclima. Como é que é? É, acredito sim. Se o calor vai acontecer, então que aconteça num lugar onde as plantinhas, os bichinhos, a gentezinha bonitinha já esteja acostumado. Teresina, por exemplo. Ramos, Cascadura, Bom Sucesso, Meia, Jalapão, Saara, sei lá. Ah, como é? Aí. é? Um bando de gente, instituições, de ONGs, de partidos políticos, tentando encontrar uma maneira de evitar o desastre e você ficar aí pensando em praia e microclima? Mas você quer que eu faça o quê? Quando não chover, que eu derrame uma lágrima pra regar o solo? Pra encher represa de elite paulista? Mas nem fudendo, não! Se você acha que pensar no futuro não vale a pena, então pensa no passado. É, veja a Revolução Industrial, aquela que aconteceu mesmo pra valer no século XIX, que substituiu o artesanato pela máquina e pelo trabalhador assalariado, assim que nem você. É, hoje já se sabe que existe uma relação imediata entre a mudança climática e o modelo capitalista. Ai, lá vem você com esse papo socialista, eu não aguento Não, não não não, não, não, não, não, olha, a indústria e o agronegócio estão poluindo a nossa atmosfera. Não a atmosfera, não. Ah, desde quando a atmosfera fere. fede? Pode! Ah. Pode feder e muito! Você sabia que os seres vivos expelem gases? Ah. Expelem gases... Ah. Você não tá falando... De peido! Pode acreditar que estou! E desde quando o peido é modelo capitalista de produção? Olha, é fácil explicar! O Brasil, por exemplo, sozinho, tem um rebanho de 215 milhões de gado bovino. Você sabia que cada brasileiro, quando nasce, já vem acompanhado de uma vaquinha assim? Ah, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É o um modelo capitalista se preocupando com a fama mundial. Não é bonito? Lê do engano! Sabe, não tem fome no mundo que precisa de tanta vaca. Quem precisa é a indústria, o agronegócio, o sistema, que precisa cada vez mais fazer mais dinheiro. Então haja pasto pra tanta vaca, que come capim e fica peidando. E sabe o que, que o peido faz? É 21 vezes mais prejudicial e agressivo que o dióxido de carbono. Aquele que sai do carro, que é movido a derivados de petróleo. Né? E que tem hoje um bilhão no mundo. Olha, meu companheiro, é o seguinte. É, CO2 pra caralho. E onde é que se enfia tanto carro? Ah, na China cabe bem. são um bilhão e trezentos milhões de chineses. É, sem contar na Índia, na Europa, nos Estados Unidos... Menina, um bilhão e trezentos milhões de chineses peidando, Gosto nem de pensar. Meu Deus, nós somos mais perigosos que as vacas, que pelo menos Andam a pé. Ah, já entendi, já entendi. Eu não posso mais ir pra praia de carro. Ah, é, é. Olha, vá. E vá logo, viu? Porque daqui a pouco você não vai ter praia pra ir. Lá vem você. Lá vem você. Eu não aguento mais esse papo não. Esse papo socialista. Olha, para, subido, não. No século XX, a temperatura subiu 1%. Lá pelos 2100, ela vai subir 4%. É o um maior aumento em 10 mil anos, com perda irreversível de 30% das plantas e dos bichos. Olha, meu amor, você vai pegar uma praia do cacete. Vai ficar assim bronzeadinho. Tchau, tchau. tchau.